De novo aqui, gente Na nossa live Entrando Estou Esperando a Cris entrar Pra gente poder chamá-la Se a gente não faz isso A gente fica sem a live salva Porque ela cai, né? 55, 56 minutos a live cai. Então a gente precisa salvar, senão ela vai embora. E passou muito rápido, né? Vou chamar a Cris. Deixa eu esperar ela me chamar aqui. A live, Maria, é sobre ozonioterapia. Tá bom? Sucesso no mundo inteiro. E aí, Cris, Não, a gente fica sem assim, live É, é eu aproveitei para pegar um carregador que meu celular já tava dando sinal tava... Olha, a Ellen entrou, Gabriela Eu fiz meu primeiro curso de ozônio no Nepuga com a professora Mayra Muito legal, né? A Mayra é muito boa também temos ótimos professores. Os melhores estão aqui no Nefuga, tenho certeza. Com certeza. Então, a gente ensina aqui o que é correto, gente. Tomem muito cuidado onde vocês vão fazer curso de ozônio. Sabe? É, Não é porque, porque a gente conta é... muita coisa aí que, que beira o charlatanismo. Tem muita então, mostram, coisa errada que explica e mostram. Gente, dá medo. Pelo amor de Deus, fujam. É, mais beleza, uma live, só isso. Só por isso fica é caindo. Tem muita live, né? Muita live sendo feita e a live cai. Mas aqui a gente encerrou é. porque a gente senão a gente ia perder mesmo. Depois de 56, 57 minutos, a gente precisa encerrar a live, porque senão ela cai, e a gente não consegue deixar salva para vocês. Tá? O curso, Manu, de, de, de, o de terapia, o de terapeuta, são dois dias, o básico. Você já sai fazendo um monte de coisa, aplicando várias coisas. Você já consegue trabalha trabalhar bastante, tranquilamente, trabalha já para atendimento normal mesmo. Você consegue suprir praticamente todas as necessidades. E aí, é claro que o tá... avançado tem práticas mais específicas para cada área, né? De odontologia e cada área. Mas o básico, você sai, o terapeuta pronto para trabalhar mesmo, bem apto, tá? É, e depois você faz avançado, se você achar necessário. Agora, necessário. se você quiser a pós-graduação em, em saúde integrativa, além da ozonoterapia, você vai aprender outras terapias, como terapia neural... É, multifrequenciadores, bioortomolecular, saúde intestinal, saúde nutricional, entre outras, fisiologia do exercício, exames laboratoriais, exames salivares, interpretação e uso na terapia integrativa, na saúde integrativa. Tem tudo isso, aí demora, são 12 meses, e para quem é aluno Nepuga, que já vai dispensar algumas disciplinas, são oito meses de pós-graduação. Então vale super a pena. Tá? Fora o quanto você vai estar agregando E trazendo de valor Para o seu consultório Quem quiser fazer mais algumas perguntinhas Vamos ficar aqui, mais só mais uns 20 minutinhos Cris, você pode? Posso, oh, tá tranquila tá, Mais tá uns 20 boa. minutinhos, aí vocês podem fazer a perguntinha Aqui na caixinha, tem um, aqui embaixo Tem uma caixinha com exclamação é, Eu estou tentando, tentando acompanhar Mas passa muito rápido, é, se não for na caixinha isso. Não dá para a gente ajudar Ô, Daniele, tem uma parte online e outra parte presencial, tá? Ela não é 100% online, mas também ela não é, tem algumas coisas, tem algumas coisas online sim, não é 100% online não, ela é presencial. E a gente agora neste início a gente vai começar com as aulas virtuais para não atrasar a formação de vocês, então quem quiser já se formar logo, que vamos supor que tudo isso demore uns 3, 4 meses para as nossas clínicas voltarem ao normal, enquanto isso você vai fazendo a pós-graduação em saúde integrativa, que quando voltar, além de se voltar com o que você já volta com a saúde integrativa. E uma coisa muito importante da, saúde, da pós em saúde integrativa é que você não precisa esperar acabar a pós-graduação para colocar as coisas em prática, o que você aprendeu em prática. Como na estética, você precisa esperar acabar a pós-graduação para você pegar a habilitação do conselho e você poder atuar. Na saúde integrativa não precisa isso Tudo que você aprende no final de semana Na semana seguinte você já pode estar aplicando como terapeuta no seu consultório Você não vai poder dizer ainda que você é um especialista em saúde, em saúde integrativa Porque você ainda não terminou a pós em saúde integrativa Mas você pode, cada, cada disciplina já vai te dar um certificado de, de curso de extensão E você já vai ter é, capacidade capacitação dentro daquela terapia e você pode já aplicar aquela terapia no seu consultório. Olha só que beleza. Então você já consegue monetizar <risos> o que você está gastando ali, né? É. Você já consegue recuperar Não, o que você está Você vai ali. vivenciando é. já o que está aprendendo, então você aprende vai muito vai mais, cada gravando, vez mais. Vai vivenciando, já vai é. aplicando nos seus pacientes, já vai... O paciente, às vezes, tem uma dor lombar, crônica, né? tem... Alguma, alguma questão crônica que você precisa ajudá-lo, né? De repente o paciente tem uma desbiose, você detecta através da avaliação que você vai fazer, avaliação integrativa, através de tu, todas as orientações que você tem em relação aos, aos exames, e aí você consegue ter uma. dar uma saúde melhor para o seu paciente. E com isso, a fidelização do seu paciente na estética vai aumentar muito, muito. né, Cris? Porque você não vai é, ser mais um profissional uma coisa, de saúde. É isso, é, isso é fato, uma coisa puxa a outra Você não vai ser mais um profissional de estética tá? E Karina, com certeza, o terapia é um dos nossos primeiros módulos Pra você ter certeza, <risos> que vocês já vão começar a fazer o zonoterapia no começo Já né? trabalhando com o se Deus ah, quiser Ah, sabe outra coisa que tem também? PRP, PRF Também tem na pós, de Bem, saúde tem. integrativa tá? PRP, PRF Gente, tem muita coisa legal, é que assim, eu nunca tive muito tempo de falar da saúde integrativa aqui para vocês Porque minha vida é uma correria e é biomedicina estética, farmácia estética, enfermagem estética Harmonização orofacial o tempo todo e tudo isso requer muito da minha presença E aí eu sempre fui deixando a longevidade saudável, a saúde integrativa para falar depois, para falar depois, falar depois e, né? Mas agora não, agora eu peguei firme, eu vou falar toda semana com vocês sobre saúde integrativa, porque ah, eu vivencio eu isto comigo, eu acho também com é Melhora demais a qualidade de vida de, da gente, e a gente está cada vez vivendo mais, então é importante que você tenha qualidade desse, nessa longevidade no, toda. E com sabe, essas sabe? práticas... De... Tá Muda tudo, né? Uma disciplina super bacana que tem na pós e o pessoal, quando foi, né? Na, a turma que correu lá no Rio de Janeiro, que a gente já terminou a primeira turma do Rio, já terminou agora. Quando teve essa aula, todo mundo ficou assim: ai, mas vai ter essa aula? Será que vai ser legal? Que não sei. Foi a aula que mais gostaram. Teve uma aula que foi gerenciamento do estresse. Gente, vocês não sabem o que vocês podem fazer com o paciente de vocês para gerenciar o estresse dele e até paciente de SESC que é estressado. E ninguém Nossa, pode é nos demais. impedir de trabalhar com isso. Que quem que vai poder nos impedir, para da saúde, de trabalhar com gerenciamento do estresse? E a gente teve uma aula maravilhosa sobre gerenciamento do estresse e técnicas, técnicas mesmo. Vocês aprendem técnicas para vocês aplicarem, não só com vocês, mas no dia a dia do seu paciente. Isso é fantástico, porque muitas, muitos tratamentos e muitos procedimentos... É, estéticos, por exemplo, redução de gordura, até mesmo procedimentos, é, tratamentos nutricionais, eu tenho muitos nutricionistas vindo para essa pós saúde integrativa porque elas vão associar tudo isso no consultório delas, vocês acham que, nossa, trabalha com paciente estressado, obeso, inflamado glic, que tem glicação Sim. super alta e tudo mais você acha que elas vão, lógico, do alto, vão Não muito... vai emagrecer nunca com gordos do alto. alto Então, então tudo, elas, né? você consegue melhorar o... o... Aí, o nível de estresse diminui o cortisol O paciente começa a dormir melhor Emagrece mais rápido Gente, é tudo de bom Então tem muita coisa boa Precisa né, participar E a Cris vai dar aula na, na pós de saúde integrativa Também, né Cris? Se Deus quiser, então lá Ó, Essa pergunta é interessante Em criança, uhum. qual a quantidade do óleo ozonizado Para nebulização e qual a frequência? Bom Sempre é uma vez ao dia. Em crianças a gente usa de 3 a 5 gotas. Só uma vez ao dia. É, em 10ml também de soro fisiológico, tá? Aí de 3 a 5 gotas, uma vez ao dia. Para o adulto também, só uma vez ao dia, tá gente? Não mais que isso. Outra pergunta. Como estabilitação do biomédico com ozonoterapia? Nosso conselho, galera, fala, ainda não, se, não, não baixou nenhuma resolução e não... Diz que sim. Diz que está analisando. Há três anos atrás eu estive no Conselho Federal de Biomedicina e expus a, a necessidade até da, de nós, biomédicos, termos mais uma área de atuação que seria a ozonoterapia e, por que não, a saúde integrativa. Mas fizeram, fizeram algumas perguntas, ficaram com algumas dúvidas e alguns biomédicos da mesa diretora... Acharam que ainda não, iam pesquisar E estão pesquisando até hoje tá? Sendo que a gente tem muitos biomédicos Que atuam com ozônio Mas não como biomédicos Atuam como terapeutas Porque se atuar como biomédico Vai estar exercendo algo que ainda não é permitido pela biomedicina Então recomendo uhum. que vocês Desassociem uma coisa da outra Biomedicina estética, biomedicina estética Trata só estética Ozonoterapia, eu trato com ozonoterapeuta Prática e negativa Práticas integrativas, pronto Porque as práticas integrativas Ela foi reconhecida pela, pelos, pela Ministério da Saúde Ela está dentro do SUS E a gente tem também biomédicos Trabalhando nas práticas integrativas Com acupuntura e com outras terapias Então por que não com ozônio também Então a gente pede que desassocie, porque realmente Não quero que vocês le levem Canetada aí do nosso conselho não, né? Eu nem eu assim. quero Nem eu quero levar, né? É, pode fazer nebulização por quanto tempo, Cris? Olha, normalmente não tem uma previsão assim, de, de sessões. O que a gente recomenda é, melhorou, pode parar. Voltou a ter algum sintoma, pode fazer de novo, tá? Não tem nenhuma contraindicação de uso contínuo, não. Mas também não tem necessidade, porque realmente a melhora bem rápido. É, eu tenho cliente que, com uma, duas semanas, cura totalmente crises assim, que vinha incomodando de sinusite e renite há muito tempo. Aí melhora para. Teve algum sintoma, volta a fazer mais uns dias e já, já rapidamente melhora de novo. O Manu, a sessão de ozônio, terapia de acordo com o que o paciente tem, com a patologia, é. tá? Você tem que fazer uma avaliação, ver quais, é. igual como eu disse, fazer o escalonamento de dose, a via de aplicação e montar um protocolo para poder atender esse cliente, tá? Esse ver, as ver as contraindicações. Ver as contraindicações, é importante. Tá? Não são, são muitas, todas, mas tem. Mas tem. Tá. Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem se gestante pode fazer ozonoterapia. Não, como qualquer outro é, é, procedimento, ingestante gestante a gente não faz porque não tem estudo conclusivo. Então, qualquer complicação que venha a ter pode culpar o ozônio, e aí não é feito. Agora, para a mãe na fase de amamentação é excelente, a gente faz sim, tá? Gente, gente, o assunto tipo aqui uma... é ozônio terapia, não, não é jato de plasma, tá? Então, vamos falar de ozônio. Nem é, PRP, eu tô vendo várias perguntas. É, aqui. De perguntas de ozônio, tá, Depois gente? Depois a gente faz outras lives isso. A aplicação auricular pode ser feita todos os dias? Olha, a recomendação pode ser feita de um até todos os dias, mas normalmente a gente faz de uma média de três sessões semanais, tá? No mínimo uma, e o ideal, pelo menos, que fosse essas três semanais. Agora, aplicar todo dia, só realmente quando você tiver em alguma crise aguda. Senão, não tem necessidade, não. Como o imunomodulador tudo, só umas duas às três vezes por semana já é o suficiente. Exatamente. Laura perguntou como funciona essa prescrição com os produtos com ozônio. O próprio habilitado manipula e vende o produto... É, que o equipamento para poder fazer o óleo ozonizado é um outro equipamento, né, Cris? É, ele exige uma, uma, uma pressão mais alta para que você concentre uma quantidade bem grande de moléculas de ozônio no óleo. Então, esses aparelhos nossos, não, assim, faz, ozoniza, ozoniza, mas não é um óleo de boa qualidade não, gente. O melhor realmente é um industrializado. E a prescrição é, é livre, é um óleozinho que, que realmente é milagroso, serve para quase tudo. Então, você pode recomendar o uso para o paciente. E não tem é, é, limite em idade nem nada, então pode, pode passar tranquilo, tá? Eu só recomendo mesmo comprar o um industrializado, porque ele tem concentrações de ozonídeos muito mais altas do que aquele que a gente consegue fazer. Agora, ao contrário, a água não, a água dá para fazer no consultório mesmo. Dá. Ô, Cris, explica como é a terapia de ambiente, porque é muito bom para clínica. Antes de uma harmonização ah, facial, antes de um preenchimento, você faz aquela ozônio, aquela ozon... ozonização do ambiente, deixa tudo né? estéril E aí depois, né? olha só, não. a chance de você ter uma contaminação é muito menor, né, gente? Muito menor. Né? Não, e você pode usar também a água, né? Além da ozonização do ambiente, a água. Como eu disse, o aparelho nosso dá essa possibilidade de ozonizar a água e no ambiente é um aparelho de uso externo mesmo, não é o ozônio Medicinal, que a gente usa, não. É um aparelho que converte o oxigênio natural do ambiente em ozônio e consegue fazer essa ozonização. Ele libera uma concentração bem alta, que tem essa capacidade bactericida, virucida e fungicida também, além de inibição de odores. É, você liga o aparelho no ambiente, deixa por volta de 30 até 60 minutos, eu deixo uma média de 40 minutos, é, por meia hora, 40 minutos, e aí você vem o aparelho desliga automaticamente, porque ele tem um contador lá, você abre a sala enquanto pode usar. Você só não deve ficar no ambiente enquanto está fazendo é, o processo de ozonização, porque a inalação excessiva do ozônio faz mal para gente. É uma, A única via que a gente não recomenda é inalar diretamente o ozônio, tá? É, sabe uma outra coisa que você falou em odores? É, a água ozonizada em axilas, que tem odor pé que tem chulé, chulé, ajuda muito também, tá, gente? Não é, Cris? Inclusive, o próprio organizador De ambiente, você pode colocar em armários Gavetas, em sapatos Trata tudo, né? Trata tudo É, é uma outra pergunta Que fizeram aqui, que me interessou né? Ah, a da insuflação vaginal Qual a concentração? E quando é usada a insuflação vaginal? Essa é legal Na, na insuflação vaginal, a gente faz para qualquer tipo de vaginite na primeira sessão, normalmente a gente usa, além da insuflação vaginal, a água ozonizada também. A gente ozoniza a água na concentração mais alta, normalmente 40 microgramas, faz uma lavagem nessa paciente e depois faz a insuflação vaginal, certo? Na insuflação vaginal, você pode usar de 20 a 30 microgramas, né, É feito uma vez por semana. Lembrando que essa lavagem é feita só na primeira sessão, você não vai lavar todas as vezes para não alterar a flora vaginal lá também, tá? É, e, assim, as enfermeiras que têm o consultório de enfermagem, me, me, olha, pode usar e abusar da ozonoterapia dentro do seu consultório. Porque vocês cê pode, podem tratar muitas coisas com ozonoterapia, hum. vocês, enfermeiros, dentro do consultório de enfermagem. Pé diabético, feridas, é, Inter, vaginite, escara, úlceras, tanta coisa, gente. Pito Até barra, é, seborreia, pô. casca, pô, bomba, não, né? tudo, gente. Hum. Então, assim... Dá para você trabalhar só com terapia, sem estética, e ainda ser muito feliz, né? Bom, tem e então e o, o ozônio o é uma, uma característica muito legal, legal do ozônio, doutora, que eu, que eu gosto de falar para o. Pro tanto meus alunos. Ele, ele próprio se divulga. Quem faz o ozônio gosta tanto e faz a propaganda. Você não, não precisa nem perder tempo em fazer não, divulgação, porque é tem é impressionante é. Os resultados. Sabe aquela, aquela primeira reportagem que teve no Fantástico? Que, acabando com o ozônio, uma vez, há é, dois anos parela, atrás, não sei. Eu não nada Gente, aqui. a minha clínica bombou aqui no, na segunda-feira ligando, o pessoal ligando se tinha ozônio. Olha, falou que era proibido, que era isso. Que... O pessoal não entendeu. O pessoal ligou procurando. Olha, que é aquela reportagem? tarde e que o ozônio faz isso é que se tem ozônio aí também, juro, aumentou pra caramba que a procura de ozonoterapia na clínica. Olha só que doida, né? Então, É porque ainda é uma prática pouco conhecida, mas igual eu tô falando, quem faz divulga tão bem que você não precisa nem gastar com propaganda. É impressionante o tanto que que essa divulgação boca a boca chama o cliente nessa hora. Ô Cris, perguntaram aqui sobre... Quer ver? Ah, sobre hidrolipo. Cadê? Aqui, ó. Acabei de ver uma postagem sobre hidrolipo com ozônio. Isso pode ser feito? Pode ser feito no final da aplicação da hidrolipoplasia. A gente faz a insuflação, uh, coloca, injeta o soro fisiológico, faz a cavitação com, com o ultrassom e pode finalizar aplicando o ozônio. Aí sim. É, colocar tá? o, é a, colocar que... o ozônio no soro... Eu não recomendo, não. Isso aí que eu ia falar agora não é recomendado. Você pode ver em qualquer literatura. Ele, quando você, você ozoniza o soro fisiológico, ele forma o ácido hipocloroso e aí é, ele é promove o vasculite. Ele tem uma ação inflamatória que não é legal, não. O legal é você usar o ozônio no final da hidrolipo. Tá, eu, eu já até vi um comentário de um outro profissional que fazia é, a hidrolipo usando soro ozonizado e não é recomendado. Você pode ver em todas as todas as literaturas que eles não recomendam é o que a gente fala tem muita gente querendo inventar a roda inventar moda gente cuidado porque é realmente experiência doida de professor pardal, realmente... a aula, olha a, a gente faz tudo com muito embasamento muita fundamentação Sim. nossa é muito arriscado gente porque depois começa a dar problema com uma coisa tão boa e aí pronto proíbe a ozonoterapia porque tem gente isso, aí errado. acaba prejudicando todo mundo uma Mas coisa maravilhosa mundo, então mesmo. Realmente, foi bom a gente falar disso aqui. Hum. É... Ah, o, o Tiago quer saber. O ozonoterapia tem efeitos benéficos contra o coronavírus ou é tudo fake news? Né? Porque já ouviu dizer que é era fake news, porém viu vários profissionais da estética que foi propagando neste sentido. Tiago, o que a gente fala, fake news, eu não sei qual a notícia que você ouviu, mas é... não está sendo usado ainda ozonoterapia aqui no Brasil, para coronavírus. Na Itália, já tem um grupo de médicos e de pacientes utilizando a ozonoterapia para ver as, a real ação da ozonoterapia com o coronavírus. Foi liberado na Itália fazer essa pesquisa numa cidade onde tem alguns pacientes ainda cometidos com o coronavírus para ver se vai realmente melhorar ou não. Então, assim, saiu reportagem na Globo falando do ozona. A gente não está divulgando que ozonoterapia é para o coronavírus. Porque sim. não tem não. estudos ainda. Então, a gente sim. não pode gente falar é que não diferente. tem estudo. Certo? É verdade. Vai ser o estudo. novo deitária. É, vamos saber com a experiência é. deitar Itália. O é. novo, ninguém tem experiência com então, ele nada. O então, que, que acontece? Tudo que Como sabe, ele é um é vencida, todo mundo fica, nossa, mas ele é bom para hepatite, ele é bom para HIV, é HIV. Ele para é bom para tantos outros vírus. Será que vai ser bom para o corona? A gente espera que sim. A gente imagina. A gente imagina que, sim, né? que sim, né? Exatamente, exatamente é. dá falar. Mas a gente não tem comprovação científica. Então, Muito quem bem. tá aí como profissional falando que é, que é, que é, batendo nisso, toma cuidado. Tem gente que tá cuidado. fazendo isso pra vender, pra vender curso, para vender hum. procedimentos. E não é essa a nossa intenção. Nossa intenção aqui falar é esclarecê-los é é, em relação à a zoonoterapia. Uma responsabilidade também em empatar para o nosso aluno e para o nosso cliente, para o nosso paciente, o que, que é real a função do ozônio. Não é milagre, é realmente um, um, um, uma técnica transformadora, mas não é milagrosa. Porque se a gente vai nessa pegada, fica nesse foco, você vai... vai... Descredibilizando a técnica. E aí, como a doutora falou, então, a acaba gente... tirando da gente uma possibilidade maravilhosa. Então, sim, a gente não pode... Tirando da, como, da população uma Exatamente. possibilidade de, de terapia maravilhosa. A gente Mar fica barata, sem o um procedimento. Maravilhosa, barata. E a população fica sem esse recurso. Que, para algumas pessoas, é. vai ser fundamental. Tem gente que não vive sem ozônio porque... Tinha uma dor que só o ozônio curou. E de pessoas foi proibido, se a pessoa não puder mais fazer, porque algum é, louco sabe. resolveu fazer uma coisa totalmente fora da curva e totalmente, assim, é, imprópria. De forma então, irresponsável, né? aí irresponsável. É então tem que tomar cuidado. Corre. Olha só, Célia, o enfermeiro é liberado para uso na forma de hidrozonioterapia. A hidrozonioterapia não é a hidrolipo, a hidrolipo é soroterapia. Ozonizado, que não existe. A hidrozona é, é água ozonizada. Ozonizada. Tá? Para tratar Essa água ozonizada, às vezes, ela é, ela é utilizada, sabe onde? Lá na hidrocolonterapia, que é uma coisa que a gente vê também lá na pós-saúde integrativa. É, hidrocolo. Exatamente, tem uma técnica, sim. Tem uma técnica de hidrocolo que usa água. É, ozonizada Então aí sim, viu, Célia? Aí tudo bem, mas soro, não, gente Soro, não, fuja tá? De jeito nenhum é, pronto, mais, vamos mais. ver mais algumas Ah, e é a tem uma adicional A Ellen. obrigada A em fisioterapia também está podendo usar Ozonioterapia Pode, pode Aliás, foi, falei, foi todas minha as fase da ser liberada Inclusive É tudo. a gente também tem muito fisioterapeuta procurando nossa pós, graças a Deus, nutricionista, fisioterapeuta. Agora tem que vir você, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, para pós também, porque a gente tem que bombar aí a saúde integrativa agora com a nossa presença conosco, profissionais da saúde, unidos agora onde? Na saúde integrativa, porque numa situação dessa, onde o país está parado e as clínicas estéticas estão todas paradas, estaríamos, então, muito bem fazendo toda a parte... De terapias e saúde integrativa em uhum. nossos consultórios e beneficiando a população. O melhor é isso: e é o melhor saúde né? para a população, né? Porque a gente tem que é pensar, verdade. não é só no nosso bolso, a gente tem que pensar também o quanto a gente está levando de saúde, ajudando, levando, próximo, né? ajudando a população, paralisando. né? É. Porque assim a gente melhorando que... a qualidade de vida dessa população. Isso é importantíssimo. A gente tem que melhorar a qualidade de vida, sim, e conscientizar a população dos bons hábitos, né? Então, dentro da, da, da pós em saúde integrativa, você vai aprender, inclusive, isso, né? Então, já pensou, o teu paciente, ele muda os hábitos dele de um jeito, que ele vai ter uma melhora na saúde dele, que, olha, por mais que esteja oferecendo procedimento estético igual o seu, mais barato com preço muito melhor, o paciente não vai querer, ele vai querer voltar em você, porque além de você ser um profissional esteta, você também é um profissional integrativo, você entende ele e você cuida dele de dentro para fora, e você faz toda aquele, aquela melhora do organismo dele, de verdade. Então, assim, ele vai sentir na pele o quanto você beneficiou ele com o seu conhecimento, com os seus procedimentos, com as suas terapias integrativas. Bom, eu sei que tem muitas, muitas perguntinhas aqui. O pessoal muito feliz. A gente vai fazer outras lives. Eu vou deixar uma caixinha lá no meu, no meu Instagram para vocês colocarem o assunto que vocês querem ver na próxima live, quinta-feira que vem. Né? Hoje eu convidei a Cris para vir aqui para falar um pouco de ozônio comigo, para vocês um também. É, vocês não ficarem cansados de mim, né? Tem outras pessoas aqui também <risos> E também dá oportunidade Porque eu tenho, assim, profissionais maravilhosos Dentro do Unipúbia que trabalham comigo Que são professores, que estão em sala de aula com vocês E que são excelentes profissionais São muito focados Eles não são blogueirinhos Eles não são de ficar aparecendo Né, Cris? Eles trabalham não. duro mesmo não. Trabalham bastante mesmo O foco Mas, é outro mas tem muito conhecimento. Então não é aquele profissional uhum. que tem milhares de seguidores, e faz milhares de lives, milhares de zague. Mas eles têm muita experiência, muito conhecimento e eu quero que eles compartilhem isso com vocês aqui. Então eu vou estar trazendo durante essa semana agora. E semana que vem, hoje é quinta, finalizando essa semana. E semana que vem, vou estar trazendo diversos professores para participar de lives aqui. E para vocês poderem tirar suas dúvidas e conhecê-los melhor né? Inclusive, sábado e domingo eu estou um pouco off do Instagram Porque eu vou estar dando aula virtual de toxina e preenchimento Olha só, que beleza O que uma quarentena não faz com a gente? Né? O okay. quê? Já não está gente... dando aula fazia tempo, agora está dando aula virtual Mas foi bom a gente reativar esse, esse modelo de aula virtual, né? É muito importante e os alunos têm gostado muito E... Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, espero ter respondido e tirado bastante dúvida. E se tiver mais, pode deixar aí, a doutora Ana, depois pode fazer uma segunda live, a gente dá continuidade, porque é um assunto muito interessante, com, com várias vertentes que a gente pode abordar e eu estou aqui à disposição. Para outras gente, também, né? E a gente vai ter, a partir da semana que vem, a gente vai ter uma, a gente vai ter uma aula... É, a gente vai ter várias aulas, várias aulas é, virtuais gratuitas pela, pelo NEPUGA, tá? Há várias aulas virtuais gratuitas pelo NEPUGA. E você que não é aluno vai poder se inscrever também e assistir essa aula com a gente. Uma aula de uma horinha. E aí tem a professora Cristine que está convidada, tem a professora Ellen, tem então a Carol, tem o Gabriel, tem a Elias, tem diversos. Tem a Estela, tem Gilberto. Nossa, tem tanto professor que eu não vou levar de todo mundo aqui. Bem. Tem o Antônio, vai me ajudando aí. Tem muita gente. Nossa, tem gente. tem vários, vários, vários, vários, professores, né? É. Tem Rodrigo, tem, tem Rodrigo, muita gente. Tem muita gente, tá? E eles vão estar disponibilizando uma horinha deles para dar uma aula aqui para vocês. Aqui não, né? Vai ser lá na nossa plataforma, mas eu vou avisar a partir de segunda-feira aqui. Você se inscreve, mesmo você não sendo aluno, você vai conseguir participar. Se você é esteticista, também você pode vir para as nossas aulas. Esteticista também pode fazer ozonoterapia, o curso de ozonoterapia. Tranquilo, tá bom? E enfim, aí lá nessa aulinha você vai poder, vai ter conteúdo, vai ter tudo que você precisa sobre aquele assunto Então, diversos assuntos específicos, não perca, vai uma semana incrível, semana que vem com a gente Odontologia, muito prazer, oi Adriana, um beijo pra você Adriana entrou aí, ela é nossa coordenadora da pós de odontologia, harmonização orofacial, né Adri? E nós gravamos, logo logo nosso vídeo vai pro ar, tá Adriana? Nós gravamos um vídeo super legal, então você que é dentista também, a gente tá já com a pós de harmonização orofacial. Muito, muito, muito bacana. Manu, o link segunda-feira eu posto nos stories aqui, tá? Eu só consigo postar os links a partir de segunda-feira, vocês fazerem as inscrições nas salas, tá? E vai ser uma aula virtual, professor ao vivo com vocês, não é aula gravada não, é aula virtual. Tá bom? Cris, muito obrigada. Adorei Eu a maravilha. nossa live. Eu tá, também. Gente? Foi uma experiência maravilhosa. Eu que nunca tinha feito, gostei tá muito. Não doeu nada, doeu? Nada, não doeu. Tá, menos <risos> o Botox, tá vendo? Ah, muito menos. Ah, então. Aí é isso ah. aí, gente. E nós voltaremos aqui na quinta-feira que vem. Vou convidar outra pessoa para live. Mas a partir de segunda-feira, a gente vai ter... É, as aulinhas ao vivo pela plataforma do Nepuga, tá bom? Fique atento aqui, se inscreva e participe. A Cris, eu vou pedir para dar uma aulinha de ozônio para vocês lá, né, Cris? Bom demais, nossa, vai ser um prazer. Aí ah, depois tem outras professoras de ozônio que a gente vai estar chamando também para poder participar, tá? Então, é, que, é, tem muita gente. muita a gente fica aqui, a gente faz mais de 40 dias de live, de aulas online direto. Se, se e for aí, colocar 30 cada 30 dia um, dá muita gente, gente mesmo. Tem, tem, live, pro gente. tem live pro resto do ano. Tem live pro resto do ano. E vamos lá fazer. É. Então tá certo, é, é, é. gente. Um beijo. Boa noite para vocês. Beijão, Cris. E beijo, cuida bem obrigada, do seu doutora, pai é aí, tá? Tchau, tchau. Beijo, deixar. gente. <risos> beijo. beijo.